Começa agora Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Manhã de notícias. Hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro, dia do trigo, né? E hoje está, vamos discutir um tema muito importante para a Baixada Santista. Enfim, uma ótima notícia para a Baixada Santista. Investimentos. Aí num processo que durou anos e anos. E aqui ao nosso lado o CEO do Complexo Andaragüe para a Baixada Santista. E também lá da redação, o colega jornalista Humberto Chalube. Bom dia, Humberto. Bom dia, Fernando. Bom dia, André. Bom dia aos nossos internautas que nos acompanham através aqui da Valk TV, no Facebook, no YouTube. É um prazer realmente participar desse programa e sabendo desse passo tão importante agora que esse projeto conseguiu, depois de tantos anos de luta, os parabéns iniciais ao André, porque ele foi um batalhador realmente desse projeto, e talvez esse projeto seja um marco, um divisor de águas aqui para a nossa região, porque, é, pelas perspectivas de investimento, pela é, atualidade de formas de se comprar hoje, o avanço dos meios digitais que exigem uma logística cada vez maior, de grandes empresas, e é um prazer realmente saber que um projeto dessa natureza vai poder ser implantado aqui em nossa região. Muito bem, realmente a gente vai falar muito sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal Enfoque Mãe de Notícias, mas agora vamos às manchetes desta quarta-feira. A PEC dos Precatórios é aprovada pela Câmara em segunda votação da região. A deputada Rosana Vale foi favorável, já Samuel Moreira e Júnior Bozella, contrários à votação, tanto no primeiro como no segundo turno. Detran atualiza a renovação da CNH, que estava congelada em razão da pandemia. Apesar das multas, a empresa do aplicativo, de aplicativo continua colocando faixas em postes pelas ruas de Santos. Já foram duas multas de R$ 9 mil reais aplicadas pela Prefeitura. O juiz Sérgio Moro oficializa sua entrada no Podemos. Com novo recorde, Rússia e países do leste europeu são o novo epicentro da Covid-19. Com Tardelli, Santos enfrenta o Red Bull na Vila Belmiro para fugir da zona do rebaixamento. Agora vamos falar sobre as estradas nesse momento. Movimento uh, sistema 5x3 no sistema Anchieta Imigrantes, conforme as câmeras que são apresentadas aí, movimentação tempo relativamente tranquilo aí no sistema Anchieta Imigrantes, não há neblino nesse momento, a Anchieta, sentido litoral, está fechada. Então o motorista deve ficar atento nesse sentido. Lentidão dos quilômetros 11 ou 10 na chegada à capital neste momento e como sempre tem acontecido no quilômetro 20 ali nas remediações da Anchieta para descido ao litoral, obras e aí há pontos de lentidão ali e principalmente a razão de obras ali algo em torno de 100 metros, 200 metros naquela região do sistema Anchieta Imigrantes. Vamos falar de balsas nesse momento, seis balsas operam nesse instante até que movimentação tranquila nessa manhã de sol aqui em Santos 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 minutos do lado de Guarujá. Santos e Vicente Carvalho tem duas embarcações com 20 minutos de espera em ambos os sentidos. Agora Santos mapeada, a situação pelas ruas da cidade de Santos, né? conforme as câmeras que estão aí registrando as imagens das ruas de Santos, também situação relativamente tranquila nessa manhã de quarta-feira. André, você depois de um bom tempo aí, enfim primeiro bom dia muito obrigado pela sua presença dá para respirar agora tranquilo né finalmente a, a luta que se desenvolveu e você falou várias e várias vezes durante décadas praticamente duas décadas aí de lutas né nesse sentido agora dá para respirar tranquilo aí e quais são as, as etapas aí que depois dessa decisão do Tribunal de Justiça que finalmente foi favorável aí, após tanta luta, tanta tanta comprovação para mostrar o empreendimento Andaraguá. Bom dia. Bom dia, Fernando. É, a gente pode voltar a sonhar, né, Fernando? Eu sempre digo que agora a gente estava impossibilitado de sonhar com a construção, com a implantação do Complexo Andaraguá e agora com esse retorno aí, a possibilidade da implantação, a gente volta a. a sonhar com a implantação, com o desenvolvimento, com a geração de emprego. Foram 16 anos desde o começo do projeto, no ano de 2005, é, quando a gente começou adquirindo as áreas e agora conseguimos aí no Tribunal de Justiça reverter a, a decisão judicial é, da qual os três desembargadores votaram favoravelmente, né, a implantação do empreendimento ao retorno é, de implantação do Complexo Andaraguá uma vez que o voto do relator foi um voto de uma hora e 15 de leitura, onde ele teve um voto memorável, ele exemplificou até a questão do rio Boturoca, quem ele é de Praia Grande conhece, é um rio pequeno que passa no fundo do complexo Andaraguá, que ele margeia o rio Branco, uhum. então ele foi muito rico de detalhes, realmente o desembargador estudou bastante o processo para poder dar o seu voto, e os outros dois desembargadores também seguiram o mesmo voto do relator. Então, assim, agora é planejar, Fernando, é reativar a parte de engenharia. Nós mantivemos durante esses 15 meses de paralisação do empreendimento uma equipe de biólogos, engenheiros florestais, engenheiro ambiental lá na área para poder fazer o afugentamento de fauna, o resgate da, da flora, é, o, a recomposição, a doação porque a gente tem lá. É, mantivemos os nossos canteiros de muda, continuamos fazendo doação de mudas para as universidades. É, doamos para a Unicamp para a USP, e agora é fazer uma revisão dos projetos, ver o que foi atendido por parte da CETESB durante esses 15 meses aí dos relatórios ambientais e retomar a obra. A ideia é que a gente nos próximos 40 dias consiga fazer isso uhum. aí para que a gente logo no comecinho de 2022 reative essa obra, porque nessa primeira fase aí a gente consegue entregar em 24 meses. 24 então meses. É, a ideia é que realmente logo no comecinho de 2022 a gente já consiga colocar em prática, começa a fazer a parte de aterro lá na área. Então uh, as etapas... Nessa primeira etapa que vocês estão planejando aí demorar 24 meses, o que, que efetivamente vai consistir? Quantos empregos deverão ser, ser gerados? Até porque hoje você já mantém uma média de 100 funcionários né, trabalhando mais ou menos isso. É, isso. é um pouco mais, né? Até a gente até... tem 112 pessoas 112. na área de projeto, uhum. mas na área de campo, lá entre biólogos, engenheiro florestal, engenheiro ambiental... Algo em torno de 20 pessoas, na parte da segurança são mais 24. Então hoje a gente já tem umas 160 pessoas que trabalham em torno do complexo Andaraguá. Mas nessa primeira fase aí, que são 240 mil metros quadrados de galpões, uhum. na parte da construção civil é algo em torno de 2.500 empregos, e quando ele estiver pronto, é, a gente nesses 240 mil metros quadrados, a gente gera 3.500 empregos direto. Uhum. A nossa ideia, Fernando, é que a gente consiga também qualificar esse pessoal da construção civil durante o período noturno, para que depois eles sejam aproveitados uhum. lá no, na área logística, nos galpões. Né? Uhum. Então inclusive, a gente tem esse, esse projeto. Inclusive estamos vendo um vídeo aí, né? um vídeo até, esse é mais recente esse vídeo, né? que foi... Esse foi vídeo que... é de quando nós retiramos uhum. a, a licença prévia, que é a primeira licença que dá viabilidade ambiental, que foi feita em novembro de 2014, uhum. onde a gente havia necessidade de explicar onde a praia é praia grande, né? porque até aquela época... Assim, Muito se falava sobre o Porto de Santos, Sim. mas quando a gente apresentava em outras regiões, a cidade de Praia Grande, muita gente desconhecia. Então nós fizemos um vídeo mostrando aonde está Praia Grande, que o empreendimento está diretamente ligado ao Porto de Santos, está a 17 km do Porto de Santos, interliga com a linha férrea, a rodovia, o modal aéreo né, e o, o modal é, marítimo aí no, no Porto de Santos, Guarujá e Cubatão. Então, esse vídeo, na época, foi mais para mostrar. A uhum. gente, inclusive, mostrou a cidade de Guarujá, o Porto, é, mostramos Cubatão, Santos e a localização privilegiada de Praia Grande, porque ela está no centro geográfico da Baixada Santista. Perfeito, muito bom. Agradecendo o Davi Carreira, está mandando um abraço também. Gostaria de ouvir o Humberto Chalub. Humberto, pergunta aqui para o nosso amigo André Orsini. Claro. É... André, agora, diante dessa perspectiva, como é que vocês estão tratando essa questão dos investimentos diretos? Já existe realmente alguém disposto a realmente bancar todo esse projeto? Ou vocês ainda pretendem captar recursos no exterior? Porque eu gostaria até que você falasse um pouco mais, detalhasse mais o que é esse projeto Andaraguá, né? que consiste não só no aeroporto logístico, mas também em locais onde vão poder se armazenar mercadorias, né? diante do mercado da perspectiva que tem que se tem, principalmente em relação à China, né, que está entrando aqui no país, ela já está mantendo voos diretos aqui para o país com mercadorias, ela ampliou o número de voos, né, em decorrência da dos sites de compras, né, que são dominados hoje pela aquela da, parte da Asa, que é o, o Alibaba, que é um, um grande é, é, é, é, um grande vendedor, né, de produtos na internet. Eu gostaria que você detalhasse esse projeto e se há investimentos outros, e não só né, do, do grupo que iniciou esse projeto, já na perspectiva para avançar definitivamente com esse projeto. Obrigado, Xalu, pela pergunta. pergunta é muito importante. né? É, o Complexo Andaraguá é o é um conceito de plataforma logística, com modais aéreo, ferroviário, rodoviário e marítimo, né? que nós estamos a 17 quilômetros do porto. Mas lá dentro a gente tem, na parte dos galpões, 1 milhão e 100 mil metros quadrados de área para poder receber empresas, não só de logística, mas também empresas de produção. Durante todos esses anos aí que a gente fez é, projetos e que a gente fez o licenciamento ambiental, nós por duas vezes contratamos a KPMG como um dos grandes players de consultoria ambiental do mundo, desculpa, de consultoria de finanças do mundo para poder fazer a viabilidade econômica financeira do projeto. Né? Em 2015 ele apresentou um cenário e em 2019 nós recontratamos e eles nos entregaram no comecinho da pandemia, em fevereiro de 2020. É, primeiro com uma análise de demanda, dizendo que a cada dois anos a gente ocuparia algo em torno de 200 mil metros de galpões e depois está trazendo uma grande perspectiva do tipo de cliente que pode se instalar dentro do empreendimento. Alguns deram, vou citar dois exemplos, um é a indústria têxtil, porque as grandes magazines do mundo, como o a Marisa, a Renner e uhum. tal, elas fabricam mercadorias fora do Brasil, na Ásia, muitas delas vêm do Peru, outras vêm do Vietnã, eles trazem para o Porto de Santos e acabam levando ali para a Grande São Paulo para poder fazer o acabamento de botões, a etiqueta e depois eles distribuem nas suas lojas pelo Brasil. Isso pode ser feito dentro do Andaraguá. A empresa tem o custo do transporte, né, que não precisa mais levar a Grande São Paulo, e tem a facilidade do escoamento pelo sistema aéreo que vai utilizar a pista do Andaraguá. Outro exemplo clássico que deu foi a da indústria farmacêutica, porque os medicamentos genéricos também recebem a sua matéria-prima através do Porto de Santos, acabam levando ali para o começo da rodovia Castelo Branco, na região é, de Santana do Parnaíba, para poder produzir os remédios, e esses remédios depois são distribuídos para o Brasil inteiro. No Andaraguá, ele também vai ter a possibilidade de se instalar lá dentro, poder produzir os medicamentos e escolar via rodoviário, via aéreo. É, outro exemplo que deu, mas que não temos ainda no Brasil, é montadora de automóveis elétricos. Durante o ano de 2016, eu visitei quase 20 montadoras pelo mundo, passei 45 dias pela Europa visitando montadoras e esses automóveis eram praticamente fabricados na China e montados nos países. Então o Brasil hoje tem a possibilidade de receber uma montadora que a gente espera que seja aqui na nossa região para a gente poder gerar emprego e o Andaragua está pronto para receber esse tipo de montadora. Na questão financeira, Xalub, a gente, eh, durante todos esses anos e durante a, a primeira eh, estudo de viabilidade econômica e financeira feito pela KPMG, eh, nós criamos dois fundos de participação, que são donos de, eh, do, do empreendimento, da área do empreendimento em si, e havíamos comercializado 20% desse, desse empreendimento com um grande fundo para poder aportar eh, dinheiro, que era recurso necessário para fazer 50% da obra. Em razão dessa ação civil pública da paralisação, o ano passado, em setembro, eles rescindiram conosco o contrato e nós ficamos sem investidor. Né? Mas a partir de sexta-feira retrasada, quando saiu a decisão, já seis novos fundos, é, já sentaram com a gente, inclusive dois ontem sinalizaram a possibilidade de fazer proposta. Amanhã uhum. tenho mais uma reunião na KPMG uhum. com o um grande fundo. Então eu estou vendo muito interesse dos fundos internacionais em virem para o Brasil. Principalmente pelo que os players me falam, é que falta projetos prontos como hoje está o Andaraguá. E o mundo sofre uma transformação, Fernando, porque é, com o, o Covid e eu tenho contato Sim. com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, é, as grandes indústrias alemãs que estão na China não conseguiram retirar as suas mercadorias da China quando o Covid paralisou o mundo. Isso gerou uma preocupação para a indústria alemã. A dependência, alemã. obviamente. Né? A dependência da China e outra. A China, todo mundo sabe que o governo é muito forte, é aquilo uhum. que o governo manda uhum. é o que acontece. Então, eles não conseguiram tirar. E hoje, é, essas indústrias eles estão procurando outro lugar no mundo para poder instalar uma segunda opção de produção, o que poderia ser muito bem o Brasil. Eu venho Sim. falando isso já há mais de um ano, que o ministro Paulo Guedes tem comido bola de não se apresentar ao Brasil como um grande é, celeiro desenvolvedor da indústria mundial. Né? Inclusive a gente podendo fazer um pacto é, de conservação da Amazônia em cima, em, cima, em cima dos investimentos das multinacionais que vão ser instaladas no Brasil. Mas agora a gente tem a possibilidade de dentro do Andaraguá receber esse tipo de indústria, indústria de tecnologia, indústria limpa, né? aquela que não polui, para a gente poder é, gerar mais empregos e ter essa tecnologia. Então eu acho que é isso que fez com que em questão de 15 dias praticamente é, esses fundos olhassem o Andaraguá de uma forma diferente. Uhum. Mas todos são unânimes, o projeto é excepcional, o projeto é maravilhoso. Agora é questão de ver é, o funding, o seu, o seu recurso para poder é, fazer uma proposta. Isso até eu hoje, quando saí da, de uma reunião hoje cedo, falei, olha, a questão financeira hoje não é mais uma questão que nos preocupa, porque ao contrário do que tínhamos há 15 meses atrás, eu vejo que hoje o, os grandes é, investidores internacionais, uhum. Tem dinheiro, mas falta projetos prontos para serem construídos. E esse problema, Fernando e Chalubi, não é um problema no Brasil. Sim. Isso está sendo um problema mundial, porque essa crise que nós estamos vendo aí, de falta de automóveis, a demora de 90 a 120 dias da fabricação dos automóveis por causa dos chips, esse problema é mundial, não está só no Brasil. Né? Uhum. E outras cadeias produtivas também estão sofrendo esse falta mesmo de problema. Containers, né? Falta então, de contêineres. Falta de contêineres. Tá então, hoje o mundo está passando uma, uma renovação na parte industrial. Logicamente que a parte trabalhista ainda, ainda pesa muito né, na decisão de você fazer um investimento no Brasil, a parte tributária ainda pesa bastante, a gente sempre fala da reforma tributária para facilitar a vinda de empresas para o Brasil, mas por outro lado, o Brasil tem áreas disponíveis para poder receber e outra, uma localização geográfica mundial que praticamente você cruza para a Europa ou você cruza para a América Central em questão de 8 a 10 horas. Então o Brasil hoje tem o privilégio é, de praticamente estar tá pronto para receber indústrias multinacionais. E o Andaraguá, a gente vai focar o trabalho, eu, eu acredito que em 2022 eu, faço um eu vou fazer um trabalho focado a trazer indústrias que ainda não estão no Brasil. Perfeito. E uma das questões que você coloca, e sempre se discutiu isso, é a questão de você ter um polo industrial né, de valor agregado, que você tenha o maior porto da América Latina aqui do lado, tem uma, uma questão ambiental que é muito séria, você sabe muito bem disso, as dificuldades que são de implantar qualquer tipo de investimento aqui na Baixada Santista e a, a males que vem para bem, posso dizer assim, né? essa demora toda, no momento agora atual, com esse cenário que ninguém imaginava, se você quando visitou as indústrias de carros elétricos lá há cinco anos mais ou menos e com hoje com essa crise mundial que está apresentando, o Andaraguá se tornou aí uma joia dentro desse contexto porque já está tudo já liberado, digamos assim, né, para poder efetivamente começar... Uh, e porque uh, são investimentos muito elevados, né? Vocês calculam mais ou menos quanto de investimento agora, nessa primeira, nesse primeiro momento, assim? além do que já foi gasto, obviamente? É, nesse primeiro momento vão ser 450 milhões, no total vai dar 1 bilhão e 300. 1 milhão e 300, quer dizer, não é qualquer fundo, qualquer empresa que tem, fora os gastos que já foram feitos também ao Sim, longo de... Sim, já tem quase 650 milhões investidos lá. Investidos né, com a expectativa né, do, do, dos investidores, obviamente, de efetivamente se dar resultado. Né? A gente tem vários internautas aqui participando, que nem o Davi Carreira, a logística está sendo primordial e necessária para o atendimento à demanda de vários segmentos. A Baixada carece de espaços alfandegados e com tecnologia para atendimento esperar desse empreendimento para a Baixada Santista? né? E também é mais um player para concorrer a esse mercado de comércio exterior logístico. né? O Aldo Neto, esse atraso na liberação do complexo causou quanto em prejuízo? Você já... É, assim, é Fernando, é, o prejuízo financeiro é incalculável, mas, assim, uma das coisas que eu tenho falado muito é o seguinte, é, todo projeto, e eu acredito que o Andaraguá não vai ser diferente, até pelo seu tamanho, pela sua pujança, pelo seu impacto... É, ele tem um, um momento de amadurecimento. Eu uhum. acho que foi, foi é, assim, o momento de ocorrer era esse mesmo, porque é, quando você envolve, lá atrás, quando eu comecei em 2005, eu imaginava é, que poderíamos construir um licenciamento ambiental a quatro mãos, que fosse algo de sucesso nacional, que fosse um case de reconhecimento internacional, onde a gente pudesse juntar o empreendedor, ou a prefeitura, que ela é detentora da, da, da uso e ocupação do solo, é, o órgão licenciador ambiental, que nesse caso é a CETESB e o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador. É, isso não ocorreu da forma com que eu imaginava que conseguiríamos avançar todos os, os quatro sentados na mesa, ocorreu de uma forma diferente, mas ocorreu de uma forma construtiva. Por quê? Porque o Ministério Público ele tem a, a, a função de fiscalizador. Então ele tem que fiscalizar o órgão licenciador, ele tem que fiscalizar o empreendedor, ele tem que fiscalizar a prefeitura, que é aquela que, que lhe dá autorização para a construção. Então ele fez o seu papel, ele representou a sociedade onde ele achou que realmente precisava ter ali a mão de peso, que é diminuir ao máximo a ocupação da área. No entanto que hoje, é, com o empreendimento, a gente ocupa 19% da área, 81% da área preservada. Então, assim, eu, eu analisando esses 16 anos para trás, eu vejo que é o momento ideal para a gente conseguir. É uma decisão para que a gente conseguisse chegar num projeto é, satisfatório, e eu digo o seguinte, nenhum projeto é perfeito, porque uhum. é, o Andaraguá já sofreu várias modificações, atualizações e modernizações, e até o final da implantação, ele ainda vai ter muitas modernizações a serem feitas. Vou te dar um exemplo. Três anos atrás, o nosso telhado não era de placa fotovoltaica para geração de 80 megas de energia. Hoje nós temos é a questão de dez anos atrás, quando a gente fez o primeiro desenho do projeto, os galpões... Ainda o telhado, ainda era em arco. Hoje os telhados são todos retos, um ângulo reto. Então, quer dizer, muitas modernizações são feitas ao longo dos tempos. E o Andaraguá, é, ele só vai ser perfeito o dia que ele estiver funcionando. Hum. Onde a gente vai poder... É, durante esse prazo de implantação, mais o prazo é, de atendimento aos clientes, as empresas que lá vão se instalar, a gente poder fazer uma adequação. Então hoje eu vejo o seguinte, ele atende as, a legislação ambiental, ele atende os, os anseios da sociedade e ele atende os anseios do empreendedor. Então a gente chegou no momento maduro. Agora realmente é colocar em prática, e eu sempre digo que a minha maior satisfação, ainda brinquei com você lá fora, uhum. se, quando me pergunta se hoje estou feliz eu estou satisfeito. Feliz eu voltar o dia que eu estiver ali na beira da rodovia, vendo aí, esse empreendimento pronto funcionando. Filho efetivamente. O filho está ali crescido. funcionando e está e tá fazendo o seu objetivo, porque o grande objetivo do Andaraguá é a transformação de uma sociedade. É você parar de perder jovem para outras regiões, que é uma coisa que me incomoda muito. Uhum. Por que, que todos nós temos que perder filhos é, para outras regiões do Estado sem perspectiva de futuro de emprego? Não podemos, nós temos que gerar emprego na nossa região. Então, esse meu dia de felicidade vai ser o dia que a gente conseguir olhar o Andaraguá e falar assim, nós atingimos os objetivos, estamos vendo jovens estudando, porque a gente vai ter área ali, para Universidade Pública e Privada, para cursos tecnológicos, através da Fundação Andaraguá, e a gente vê que o Andaraguá se tornou parte da sociedade. Então assim, é um, é um momento hoje que a gente é, fica feliz, mas a felicidade completa vai ser o dia que a gente tiver vendo o empreendimento funcionar. Se um dia a gente tiver a oportunidade de apresentar o programa de dentro do empreendimento, aí a gente pode dizer, hoje nós completamos a missão. Exatamente, você tem perspectiva aí de quanto tempo para chegar Uh, iniciando a partir do ano que vem, no início do ano que vem, é, obviamente. O projeto está dividido em cinco fases, López, Fernando. Né? A primeira fase são os 246 mil metros de, 247 mil metros de galpão. Uhum. A segunda fase é a parte do aeródromo, mais 200 mil metros de galpões. A terceira fase é a parte da torre de hotel, torre de escritório, 87 lojas no mall e mais 200 mil metros de galpões. Depois a quarta e a quinta fase, mais 200 mil metros. Isso está feito em cima de um estudo de demanda feito é, pela KPMG. Pode ser que antecipe, em razão de a gente ter uma surpresa de uma demanda, mas a perspectiva é que a gente consiga ocupar durante dois anos 200 mil metros e a gente vai fazer a segunda fase. Então, a gente a partir de 2022, a gente pode contar aí dois anos para cada fase. É, daqui a 10 anos estaremos com o empreendimento totalmente pronto, funcionando, gerando lá 17 mil empregos com aquela energia, porque uma das coisas que eu sempre coloquei é, é aquele espírito que eu fui buscar lá no Vale do Silício, onde a gente vê aquele empreendedor individual, aquele cara que trabalha no fundo da sua casa, que tem vontade de empreender, de desenvolver, e falta apoio. Então, através da fundação... 5% do recurso da administração do condomínio vai ser voltado à fundação. Para que isso esse empreendedor tenha oportunidade, numa mesa de café, dentro de um Starbucks, como a gente vê lá na, no Vale do Silício, a pessoa apresentando o seu projeto, apresentando a sua ideia e sentado na mesa com grandes investidores, grandes multinacionais. Então esse espírito a gente quer colocar dentro da Andaraguá, é o espírito do empreendedorismo, é o espírito da tecnologia, da inovação e é aquela pegada que o jovem tem de querer fazer, mudar o mundo ser fora da caixa, então é esse conceito que a gente quer levar. E a gente tem aí nos nossos projetos, nos nossos planos, que em 10 anos a gente consiga implantar tudo isso e a gente consiga fazer essa transformação socioeconômica da nossa região. Oxalá, vai dar tudo certo aí, importa porque a Baixada Santista, diante de sua relevância, vai voltar no cenário efetivamente, não que ainda não tenha mas assim, ela perdeu ao longo dos últimos décadas, infelizmente em razão da des... do processo em Cubatão principalmente, o próprio Porto de Santos que bate recordes, mas a mão de obra tem sofrido uh, também o um esvaziamento nesse sentido né? e, enfim, fuga de empresas é uma, é uma ótima notícia nesse sentido mas a gente vai falar mais sobre esse assunto depois do intervalo do intervalo comercial voltamos logo, logo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 ou pela TV no youtube.com/barra TV e ainda na versão digital ou impressa do Bock News, além do rádio onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da rádio Bock News pelo Google Play Store. Bock News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Olá, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, nesta quarta-feira, trazendo com muito prazer aí o seu do Complexo Andaraguá, André Usini, que está falando sobre esse empreendimento, uma vitória, uma conquista, depois aí de mais, quase duas décadas, aí, finalmente. Esse empreendimento vai sair do papel, talvez, que nem o André falou, no momento certo, nesse momento que o mundo está passando aí. Né? Enfim, um empreendimento importante que vai gerar aí até 17 mil empregos, no mínimo. né? E a perspectiva, claro, de mudar totalmente a cara da Baixada Santista. Mas A gente vai falar sobre mais sobre esse assunto, mas antes o nosso colega jornalista Celso Fianese vai falar como é que vai ser a previsão do tempo para hoje. Bom dia, Celso. E agora, Celso Venise. O aumento do Tempo Olá amiga, olá amigo. A massa de ar frio que está lá no Oceano Atlântico, que é o centro de alta pressão, que a gente tem comentado, a sua circulação de ventos chega ao continente, perdeu um pouco de intensidade. Isso permite períodos de melhoria e o sol aparece. Até fica bonito o dia em alguns momentos, como no amanhecer. Mas a qualquer instante pode vir uma infiltração marítima E determinar muitas nuvens e a possibilidade de garoas Que vão atingir principalmente os locais onde os morros avançam em direção ao mar A Serra do Mar nem se fala, é a principal escolhida por essa infiltração A Situação do tempo muito variável durante o dia Temperaturas de 24 graus, aí mora o perigo porque sobe a evaporação e pode dar uma chuva um pouco maior durante o final da tarde e o começo da noite. Temperatura cai à noite, com ventos um pouco frios e umidade, é bom ter uma blusa aí, pelo menos pelas ruas da cidade. Durante o dia, calor até, clima mais abafado. Um abraço a todos. O aumento do Tempo Ok, Celso, obrigado aí pelas sempre informações importantes aí sobre o tempo. Vamos aqui aos nossos internautas aqui, sempre participando, Paulo Eduardo Costa, um abraço, André, Paulo Eduardo Sempre participando do nosso programa Seja como convidado, seja também Participando aí, o Paulo Ele tem várias, várias telas né E participa de vários programas né? olha olha, todas as vezes que eu encontro O Paulo, eu digo para ele que me faz muito bem Porque ele é uma pessoa muito feliz, com uma energia Sim. muito boa E eu sempre aprendo alguma coisa com ele Porque ele tem um conhecimento Que é invejável é verdade né? é verdade. Um abraço, Paulo, obrigado aí A Carol Colombrini também Mandou um abraço, a, a Cláudia também, bom dia, a Ângela Tauro, também falando aí, excelente empreendimento da vida real, parabéns ao André, empenho e perseverança, baixada e todos só tem a ganhar, Andréa Max, aqui no Facebook, a gente tem que olhar um um no peixe, outro no. <risos> Andréa Marques, parabéns a todos. Em especial, André Orsini, que trabalhou muito nesses 16 anos para que o projeto Andaraguá passasse de um sonho para se tornar uma ótima realidade para toda a Baixada Santista, Estado de São Paulo, e principalmente para a Praia Grande. Parabéns. Enfim, são os vários internautas aqui se manifestando pelo empreendimento. A expectativa é enorme nesse sentido, André. Acho que, é, é. que é, há uma necessidade aí premente... É, um, do, um dos fatores, Fernando, acho que você recorda. Questão de dois meses atrás, quando eu estive aqui, uhum. é, eu não estava muito animado uhum, uhum. É, com relação à decisão, porque é, a, a gente já tinha passado muito tempo, as perspectivas não eram muito animadoras, em razão da demora do tempo, né? e a gente começa a ficar preocupado. Eu estava muito preocupado com relação à decisão, mas eu estava querendo uma decisão. Eu falei, acho que chegou o momento de que a gente precisa saber se a sociedade quer, se o judiciário permite... Né? a gente continuar. E, e uma das coisas que me faz é seguir todos os dias é esse apoio da população, porque durante todos esses anos, 16 anos aí de processo, eu fiz é, mais de 22, oficiais 22 audiências públicas, né? fora as minhas falas. E assim, é, por todos os caminhos, por todos os lugares aonde eu passei e fui levar a mensagem do que é o Andaraguá, eu recebi muito apoio de pessoas e quando me perguntavam, qual é o seu sentimento? Eu falo de dívida. Dívida com a sociedade, porque a, a sociedade espera muito. A sociedade tem um anseio muito grande de que o Andaraguá possa ser o grande fato que transforme a vida das pessoas no futuro, né? porque é emprego qualificado, é, é, é algo diferente, é inovador, é algo que a gente está começando. Quando começamos a projetar lá atrás, a gente não via condomínios, logísticos, é, como o Andaraguá e ainda não tem mas tem parecidos é que eles não têm o um modal aéreo não tem um modal ferroviário mas é, hoje a gente vê o aeroporto de, de Confins e Minas em cima do projeto Andaraguá criou o conceito de aeroporto indústria que hoje já está funcionando então foi inaugurado em julho desse ano então assim é, a gente vê que realmente o apoio da sociedade é, e até a cobrança porque muitas pessoas nos cobram pelas redes sociais, por onde eu ando, é, e isso também é motivador, porque a, a cobrança nem sempre é negativa. A gente tem que olhar o seguinte, que aquela pessoa criou uma expectativa em cima de um fato, e ela cobrando, ela está me ajudando, porque ela está me dando energia para voltar, para poder fazer acontecer, para que a gente encontrasse o caminho. Então, é, nesses últimos dois meses aí, é, eu, eu estava muito preocupado com o empreendimento, eu queria uma decisão, mas, é, assim, a gente é, tinha, eu, no meu sentimento, eu tinha essa dívida com a sociedade é, de que é fazer isso acontecer. E isso foi muito importante, porque. É, é, um dos fatos que me faz acordar todo dia às quatro horas da manhã é ter essa perspectiva de renovação. E essa, durante o dia essas cobranças elas vão colocando mais responsabilidade. Hoje eu tenho a responsabilidade de fazer o certo, de fazer dar certo e atender essa, todo esse apoio que, é, que é toda essa sociedade, seja em que município for, Piruíbe Cubatão, uhum. Bertioga, por todos os caminhos que eu passei nas nove cidades da Baixada, todos apoiaram esse projeto, todos os prefeitos, tudo, nunca tive crítica, mesmo onde tem é, a possibilidade de ter aeroporto, que é o caso do Guarujá, desde o primeiro prefeito, que na época do Guarujá era o prefeito Farid, em 2007 apresentei para ele o, o projeto, falei, prefeito, o Andaraguá não confronta com a base aérea de Santos, porque sorteio limitação técnica de peso de aeronave, de tamanho de pista e de aproximação com a serra, e a mesma coisa eu fiz na época com o prefeito Forcel em Itaien, Falei, perfeito, sorteio uma pista com uma característica de apoio à base offshore de petróleo. E sorteio uma limitação ali da serra, sorteio uma limitação de peso de aeronave, de tamanho de aeronave. Então eu falei, eles são projetos complementares, porque praticamente eles estão dentro da mesma rodovia que eu sempre falo e não me canso de falar, o Rodoanel da Baixada Santista está pronto, Fernando. Uhum. As pessoas ainda não se tocaram que você sai de Piruíbe e você chega a Guarujá pela mesma rodovia. Dos nove municípios da Baixada, você passa por oito. Sim. A gente tem que explorar mais a rodovia Padre Manoel da Nóbrega e a Cônigo Domênico Rangoni, que é a Piaça Guara Guarujá. E isso é o eixo de desenvolvimento econômico da nossa região. Não tem outro caminho para o desenvolvimento a não ser esse eixo que já está pronto. Está ali funcionando. Uhum. Então, assim é, é muito importante que a sociedade é, participe, interaja, critique, fale, é, discuta, porque isso, eu, eu vejo o seguinte, a gente vai tirando as coisas boas e a gente vai amadurecendo o projeto. Então, assim eu, de, eu devo muita gratidão a todo esse apoio que eu tive durante todos esses anos. Uh, perfeito. Humberto Chalubi. O, o André tocou num ponto importante, que é a questão da integração dos modais e dessa disponibilidade que a gente tem aqui já, com certa instalação das rodovias aí, citou a Padre Manoel na Nova, eu quero saber, com esse impacto está sendo dimensionado, não só no aspecto também do transporte de cargas em si, uma vez que as cargas, pelo que dá para se entender, além da produção, que vai ser possível se fazer dentro desse parque, haverá também, é, servirá também como um alojamento para mercadorias, de que vai haver um tráfego muito grande de entrada e saída de mercadorias, se esse impacto está sendo dimensionado é, na, nas vias locais e especialmente porque é, possivelmente vai necessitar da intervenção de algum da, do poder público, talvez da criação de alguma malha é, ferroviária, uma malha rodoviária, é, e situa a parte do norte, lá nós temos uns, uns trechos depois de Pedro Ibe que ainda requer é, ampliação, né, que é uma pista que ainda tá, já está subdimensionada para o tráfego que tem. Como é que esse entorno do Araraguá vai funcionar? Se há já um planejamento para que essas obras que se fazem necessárias sejam feitas em pari-passo o projeto, com a instalação do projeto? É, Excelentíssimo, a pergunta é importante porque é o seguinte, uma das preocupações que a gente tem é com a infraestrutura viária, né? É quando desenvolvemos e conversávamos com o Governo do Estado a respeito da infraestrutura viária, na época o governador Geraldo Alckmin é, decidiu e determinou que fosse feito a terceira faixa de rolagem na rodovia Padre manuel da Nóbrega até a Curva do S, ali, a conhecida Curva do S, que é praticamente aonde termina o terreno do Andaraguá e foi implantada, foi entregue. Hoje essa rodovia tem durante 11 meses do ano 70% de ociosidade, uhum. então ela permite é, que eu, em, algo em torno de 1.600 caminhões diariamente que vão entrar e sair dentro do Andaraguá possam circular pelas rodovias com bastante tranquilidade. Logicamente que a gente tem duas datas do ano que são complicadas, Sim. né? é final de ano e carnaval, em todas as rodovias da Baixada, independente para onde você for, né? as cidades que tem praia. Então, assim, hoje a gente tem uma infraestrutura viária que suporta, porque o sistema Enxete de Imigrantes desemboca na rodovia Padre Manuel da Nóbrega e ali você tem é, três faixas de rolagem em ambos os sentidos até chegar no Andaraguá. Nós iremos, por, por determinação da CETESB, exigência da CETESB, é, construir a via marginal do empreendimento né, junto com a concessionária da, da rodovia, que é a Ecovias e a Artesp, determinaram que a gente faça a via marginal em mão dupla, uma via larga de mão dupla, para que os caminhões não saiam diretamente na, na rodovia. Uhum. Eles têm uma faixa de aceleração e desaceleração, então a gente vai construir esses 2.700 metros de via marginal. Então, assim a gente pensou, teve tempo de planejar, a gente teve tempo de... É, de poder adequar o projeto às necessidades de, de construção e ampliação do empreendimento, mas você tocou num ponto importante, Alub, que é a questão é, da duplicação da Padre Manuel da Nóbrega de Itanhaém e a interligação da rodovia até a BR-101 é, lá embaixo. Isso é de fundamental importância para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, uma informação que... Poucas pessoas têm, Fernando, é que hoje, na Padre Manuel da Nóbrega, em direção ao sul do Brasil, passam aproximadamente 500 caminhões por dia, nessa situação que nós temos hoje. É, com a duplicação, com a possibilidade de ampliação da rodovia, da duplicação, é, inclusive não só do trecho até Piruíbe, mas também com a interligação até ali o final da, da, do começo da BR, já no começo ali do Vale do Ribeira, a gente tem a possibilidade de triplicar isso a quantidade de caminhões, o que gera desenvolvimento para as cidades do litoral sul. O Andaraguá tem um estudo que ele mostra que ele vai impactar em 20% o PIB de São Vicente para a Grande, de Mogaguai, Itaí e Piruíbe. Então, assim é, é importante, e eu digo sempre, viu, Xalubi, é, a minha luta não terminou. A minha luta é construir o Andaraguá, é minha luta é trabalhar pela nossa região e minha luta é a gente tem que gerar emprego. A gente ficou aí, o último grande anúncio de investimento na nossa região Fernando, foi em 2004. Uhum. quando a Petrobras veio aqui falando que ia fazer Sim. a sua base de instalação aqui para exploração de petróleo. Já se passaram 17 anos, isso não aconteceu, muitas pessoas se prepararam, qualificaram, estudaram para isso e não tiveram objetivo porque não gerou os empregos que, que, que tinha a expectativa de ser gerado e de lá para cá nada aconteceu. O um mercado imobiliário inflacionado na cidade de Santos e a gente não teve, teve a frustração do resultado. É. Então a gente tem que recuperar esse tempo perdido. 17 anos é, foi muito tempo passado de, de, de perdido de geração de desenvolvimento. Então, assim, a gente tem a possibilidade de fazer essa integração e principalmente a, tem a possibilidade de, de retornar os investimentos para a Baixada Santista. Ah, perfeito, essa análise é importante dentro desse aspecto. Mas não tem uma preocupação, o governo do estado já anunciou a instalação de praças de pedágio de que maneira isso também pode, de certa forma, mudar aí ou, enfim, atrapalhar aí essa, essa questão, especialmente se não tiver atrelado também investimentos de, de, de obras nesse sentido, né? Sim. O que, de que maneira isso pode prejudicar, uh, caso venha a ser instalado, se não me engano, na região de Tenhaim, Tem, se não me engano, exatamente. Né? de que maneira isso pode prejudicar aí esse tipo de planejamento que vocês estão fazendo? Sim, Vai, essa praça de pedágio, que eu sempre digo para as pessoas... É, o que tem que ser mudado ali é o curso do morador local. O morador uhum. local ele não pode ficar pagando o pedágio para ir almoçar em casa. Uhum. Porque a gente sabe que a cidade está em grande parte da população mora do outro lado, não do lado praia, e trabalha no lado praia. Então eles cruzam a rodovia ali é, duas vezes ou quatro vezes por dia para poder ir trabalhar, almoçar em casa e voltar. E isso é, é o que tem que ser trabalhado hoje para modificar. A questão da instalação da praça de pedágio eu vejo como irreversível, até porque é o grande fato gerador da, da licitação, uhum. né? da arrecadação de dinheiro para, para o concessionário fazer os investimentos que têm que ser feitos. Logicamente que dá um impacto no, no, no transporte, e, e, e agora acabamos aí de passar por uma greve dos caminhoneiros, da qual eu defendi muito a classe dos caminhoneiros, pelo seguinte, o governo tem que trabalhar de uma forma diferente e aí tem que ter uma união, que no momento a gente não tem, entre o governo do Estado e governo federal, para que o, o caminhoneiro um, um, tenha uma tarifa de pedágio. Eu, eu, eu penso até, Fernando, que não precisa ser subsidiada pelo governo, uhum. mas que ela seja, que ela volte ao caminhoneiro uma forma de subsídio para investimento em um caminhão novo. Por quê? A gente sabe que caminhão, depois de um milhão de quilômetros, ele começa a dar muita manutenção, o que acaba sendo mais caro para o caminhoneiro. Então, eu, eu penso que. Também, eu não? acho, exato, a emissão de gases. Então eu acho o seguinte, que o governo tem que estudar uma forma de ter um incentivo para que o caminhoneiro tenha uma frota, a frota brasileira muito antiga, que o, o, o caminhoneiro tenha uma condição de, de ter. Quanto mais ele gasta de combustível, mais ele tem a redução de um juros para poder comprar um caminhão novo, para que ele consiga ter um resultado positivo no su, no, nas suas finanças, ali no custo do frete. E, e eu vejo o seguinte, que a praça de pedágio de Itanhaém hoje ela não tem mais como voltar para trás. O que tem que ser mudado, o que tem que ser é, estudado com muito carinho pelo governo do estado é a questão da população local. Uhum. Agora, logicamente que quando a gente fala no desenvolvimento do litoral sul, uma praça de pedágio encarece. Carece porque tem o, o, o transporte, ele é movido Sim. pelo desgaste do caminhão, pelo combustível, pela, pela, pela distância, né? pelo... pelo... Praça de Pedágio né, e pelo retorno do investimento sobre o, o transporte, que é o caminhão. Então, assim, é, não vejo como ter que mudar, mas tem que encontrar uma solução para o morador local. Exatamente. E com a duplicação, né, com ampliar duplicação. também, é importantíssimo dentro desse aspecto. O Davi Carreira também, boas observações, o empreendimento foi colocado abaixado no lugar que merece e Praia Grande estará em lugar de destaque, pois é nicho do seu atual papel. Uma cidade organizada com comércio forte que recebe bem os turistas. O Ricardo Mafra também destacando aí que a região precisa desse empreendimento. André, você falou uh, duas, duas questões: uh, os modais que, conforme o Chalubi falou, modal aéreo, rodoviário, há expectativa também futura do ferroviário, também há nesse sentido. E você também citou a questão das placas fotovoltaicas que você colocou. Como que vai ser o processo de, de sustentabilidade do empreendimento? Até porque hoje é, é, não é mais só Uh, discurso, são tem que ter atitudes práticas, efetivamente, investimentos, o mundo está vivenciando isso. Quais são as novidades e o que que vai ser implementado em termos de sustentabilidade, em termos de energia, em termos de água, enfim? Olha, Fernando, é, a gente tem muitos programas ali que foram exigidos pela CETESM. Uhum. Né? É, primeiro, o reaproveitamento da própria água em 90%, né, o tratamento dentro do empreendimento para o reaproveitamento, 90% dessa água. É, nós temos estação, teremos lá estação própria de tratamento de fluentes, dos uhum. esgotos. Né? A, a parte da, das placas fotovoltaicas, é, nós temos 1 milhão e 100 mil metros de galpões. É, as placas, Fernando, elas têm se atualizado muito a sua capacidade de geração, elas estão cada vez mais potentes. Uhum. É, da última vez que nós fizemos esse estudo, eu acho que foi em 2019, nós geraríamos 90 me... Desculpa, 80 megas de energia. O empreendimento todo consome 40 e temos um excedente de 40 megas. Uhum. Dentro do terreno já existe uma subestação de energia onde esse excedente poderia ser, ser colocado na rede. Fora isso, dentro do empreendimento, é, toda a parte de mobiliário seria de material reutilizado, nós disponibilizaremos automóveis elétricos para transporte de pessoas lá dentro. Então, é, esse projeto, para você ter uma ideia, em 2016, a gente recebeu a certificação ambiental da ONU como um dos empreendimentos mais bem planejados ambientalmente. Estamos qualificados dentro do Pacto do Equador, que é um pacto firmado no ano de 2013, uhum. onde empresas certificamente, eh, ambientalmente corretas têm redução na taxa de cobrança de juros internacionais para financiamentos. Fora isso, temos outras eh, questões, que é a questão social, que o Andaraguá tem um apelo muito grande através da fundação, que é a qualificação da mão de obra, o incentivo ao empreendedor individual, a construção de creche, a construção de postos de saúde, a construção de área de descompressão e, principalmente, áreas para receber universidades públicas e privadas. Então, assim, uh, o Andaraguá, fora da sua área de preservação, lá que tem o Parque da Biodiversidade, a gente vai criar aquela figura do guarda do Zé Colmeia, aquele guarda-parque que usa o chapelão para poder fazer não só a segurança física da área, mas também visitas guiadas, trilhas ecológicas. Você vai poder ir com a sua família no final de semana. Você entra no site da Fundação Andaraguá, da do Parque da Biodiversidade, faz o seu cadastramento, aí você vai receber uma senha, você vai poder fazer piquenique com a sua família, vai fazer uma trilha guiada acompanhado do nosso guarda-parque, tudo isso para poder fazer educação ambiental, para as crianças possam ter a integração com a natureza. Então a gente tem é, é, uma série de, de ações lá que estão acima do que foi exigido por licenciamento ambiental. Mas a gente entende que um empreendimento no tamanho como esse se faz necessário que a gente tenha ações como essa. porque A gente, todo empreendimento gera um impacto. O Andaraguá vai ter um impacto muito grande. Sim, é e, as, e as compensações, elas têm que ser maiores do que as compensações do que a lei exige. Uhum. Né? Perfeito. Sobre o setor ferroviário. O setor ferroviário, a gente tem a, a linha férrea passar dentro do nosso terreno. Uhum. A gente tem já desenhado uma pera logística invertida para ganhar é, velocidade, né? Essa pera é do tamanho de 80 vagões, que é um comboio, onde o trem não precisa parar, ele vai andando uma velocidade reduzida, vai descarregando, e ele pode ter a possibilidade de descer a serra, já descarregar ali e já voltar subir a serra novamente com outros tipos de equipamento, por exemplo, fertilizantes feitos em Cubatão, tudo vai poder já. Então a gente tem a linha ferro interligada ao empreendimento, por quê? A linha ferro que vai para o Santo passa dentro da nossa área. Perfeito, então aí são poucos empreendimentos que permitem rodoviário, que você tem estradas uh, próximas, você tem o, o, o aéreo e também o ferroviário. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas logo mais depois de um rápido intervalo comercial. Até mais!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 Olá, estamos de volta ao Jornal em Foque Manhã de Notícias, trazendo como convidado hoje o CEO do Complexo Andaraguá, Ander, André Ursini, falando muito sobre esse grande empreendimento para a Baixada Santista. Agora eu queria ouvir o colega jornalista lá na redação, Humberto Chalube. É, André, é, historicamente, quem acompanhou aí as últimas décadas, a gente viu é, a instalação do Parque de Cubatão, vimos o início, para gente se conhece pela história, né, a implantação da Anchieta, em grandes projetos de mobilidade que foram implantados no Litoral Norte, invariavelmente, no primeiro momento, é, é se ocupa uma mão de obra, vamos chamar assim, menos qualificada, que é o, o, a, o pessoal que vem é, implementar a obra, vem construir, e depois né? o que aconteceu historicamente é que, é que essa população menos qualificada foi substituída por profissionais mais graduados, mais qualificados, e acabou se criando na região, né, os núcleos de favelas, expansões de subhabitações e ocupações de áreas é, de proteção ambiental, em razão de que o custo de vida nas cidades se tornou mais caro, né, houve a valorização dos imóveis é, nessas regiões do imitório, e que acabou jogando esse, essa população que veio para fazer as obras, acabou ficando por aqui e depois num subemprego. Eu noto que há no Andaraguá uma preocupação muito grande na formação, na qualificação de mão de obra. Né? E se há essa preocupação também, em se é, é, observar, é essa consequência que é, a gente pôde constatar nos últimos grandes empreendimentos aqui na Baixada Santista. O empreendimento é instalado e depois se cria, do seu lado, os núcleos de favela. A gente vê isso no Guarujá, a gente vê isso hoje em Bertioga, né? uma cidade nova que relativamente já sofre com esses impactos. Existe alguma preocupação efetiva dentro do projeto em se é, estabelecer uma parceria, talvez, com, a, com as prefeituras, encontrar áreas que se possam ser destinadas a essa, essa, esse tipo de perfil de população que, invariavelmente, vai vir para cá, para a região, para poder atuar na, no projeto, na construção do projeto. Xalub, isso é uma das maiores preocupações que a gente tem desde o começo da concepção do projeto, né? que é com relação, você vê os grandes é, núcleos de desenvolvimento, como aconteceu na nossa região aqui da Baixada, quando Guarujá uhum. é, teve a explosão imobiliária, é, quando cidades no litoral norte, assim como Juqueí, é, ou vamos até falar um pouco mais aí, até a própria capital de São Paulo, Fernando. Outro dia eu vi um estudo no Secov, de que São Paulo se desenvolveu a partir do centro de São Paulo, quando teve aquela pujança da construção dos grandes edifícios. Né? E o que, que aconteceu? Essas pessoas acabavam indo para áreas mais periféricas, uhum. mais distantes, é, para poder ter uma condição de morar adequadamente com um investimento bem mais barato, que era o que Sim. eles cabia no bolso naquele momento. E isso foi um erro muito grande de estratégia por parte da prefeitura, por parte do governo do estado. Porque hoje, se você pegar o cálculo feito de investimento em infraestrutura para você levar saneamento básico, água, energia elétrica e transporte público, cada cidadão paulistano custou 16 mil dólares de investimento ao governo do estado. Nós estamos falando aí algo em torno de 75 mil reais. Então, quer dizer, é um erro estratégico de desenvolvimento, quando na verdade... Você teria que trabalhar com investimento na qualificação do ser humano para que ele pudesse ter a ocupação aonde ele ajudou a empreender. E uma das coisas que o Andaraguá sempre se preocupou é com relação a isso. Desde o começo do projeto, procurei a prefeitura de Praia Grande, procurei a Prefeitura de São Vicente, para que a gente faça o seguinte: a pessoa, o operário que vai trabalhar na construção civil, ele tem a oportunidade de fazer a qualificação no período noturno para que ele seja aproveitado dentro do mesmo empreendimento. A gente não quer não permitir de, de jeito nenhum que aconteça esses erros, que aconteceu e a gente sabe que acontece na nossa região, e eu sempre cito aí, nós temos um déficit habitacional da Baixada de 112 mil unidades. Muitas dessas é, mil unidades que faltam, Fernando, quando você vai levantar, e eu já tive a oportunidade, inclusive dentro do Andaraguá, de fazer a reintegração de posse, é, quando houve o caso da ocupação, é, você pega mais de 80% de outros estados. Por As pessoas vêm para a Baixada Santista, primeiro pelo clima, segundo por ser uma região praticamente plana, né? e terceiro que eles vêm com a expectativa de arrumar algo de trabalho gerado pelo Porto de Santos, que sai nas grandes mídias nacionais como bate recorde de movimentação. Sim, sim. Acabam não conseguindo e acabam ocupando áreas... É, que não podem ser utilizadas e aí eu vou citar uma, uma, fase, uma fala do secretário do, de Habitação do Estado, Flávio Amari, recentemente falou a Baixada restringe tanto a ocupação de áreas que ela favorece a favelização quer dizer, de forma desordenada. Então, quer dizer, é, é, é toda uma ação que a gente tem que repensar, Fernando, e eu acho que o Andaraguá pode ser o grande ponto de partida, é, de como nós temos que planejar a região metropolitana e não pensar mais individualmente, principalmente na questão saúde, educação e habitação. Né? Então, é, é, o Andaraguá ele tem essa preocupação, é, principalmente o lado forte, que é a qualificação. A gente entende que não muda uma sociedade sem uma elevação cultural, sem uma educação, é, sem perspectiva de futuro. Eu falo muito de perspectiva de futuro, porque é o que dá energia para a pessoa é, andar para frente. Porque durante essas minhas audiências públicas, Xalubi, é, às 22, cheguei uma, em uma audiência um dia à noite, ali próximo do Andaraguá, no bairro do Ribeirópolis, e todas as pessoas, grande maioria, não quis sentar, estavam todos em pé de braço cruzado mirando de cara feia, uhum. tipo assim, você vai trazer um empreendimento para lado da minha casa para me gerar problema e eu não vou ter benefício nenhum com isso. E eu lembro que naquele dia eu falei assim, olha, hoje eu não vou fazer a fala daqui da frente, eu vou virar, vou inverter, eu vou fazer a minha fala lá do fundo, ao lado de todo mundo que está em pé. Por quê? Primeiro que eu quis mostrar para eles o seguinte, todo mundo é igual e todo mundo tem perspectiva. O que você tem que fazer é a diferença na sua vida. E falei para eles o seguinte, é, qualificação hoje, você acha que às vezes você pode sair da faculdade. Ah, eu tenho um diploma de faculdade, eu tenho a minha qualificação, estou com a minha vida resolvida. Não é. O que faz a, a, a diferença hoje é o sujeito ser proativo, é aquele sujeito que resolve o problema, é aquele sujeito que cria, é aquele sujeito que é o pensamento coletivo. Então é uma série de, de, de atributos que você tem que ter junto com a sua qualificação, a sua graduação, para que você tenha destaque no mercado de trabalho. E isso, Fernando, a gente, você sabe muito bem, você me conhece há muitos anos, a gente adquiriu ao longo dos anos. Eu digo o seguinte, eu continuo acordando até as 4 horas da manhã e trabalhando todos os dias até as 8, 9 horas da noite. A gente nunca para de aprender e a gente nunca pode achar que aquilo que a gente é sabe sim. já é satisfatório para garantir o nosso futuro. E eu nunca tive ninguém durante todos esses meus 41 anos de trabalho que batesse na minha porta e perguntasse se eu queria um emprego de vice-presidente de multinacional. Então, assim, é nós que temos que, que construir o nosso caminho, é nós que temos que mostrar o nosso valor, a nossa importância, aquilo que a gente sabe fazer. E uma das coisas que, que as pessoas às vezes co cometem o um equívoco é de achar que eu saí da faculdade, eu tenho um certificado, eu tenho um diploma e eu vou conseguir resolver a minha vida no mercado de trabalho vai, ele tem que ter algo mais, ele tem que ter um diferencial, ele tem que entrar numa organização e ele tem que é, ele tá ali para resolver problemas ele não tá ali para criar problemas então ele tem que ter esse espírito da sua organização e isso hoje aproveitar um, um pouquinho e falar, é que hoje as grandes organizações mundiais, Fernandes elas estão passando a fazer qualificações a partir do espírito de cada empresa por exemplo, o Andaraguá ele vai ter o espírito do empreendedorismo, né, é, da perpetuação dos negócios. Então, é, nós pretendemos ter no futuro lá é, uma universidade que que eu visitei, a de Singapura e visitei uma universidade na Europa, para que a gente traga um, um, uma graduação própria para empreendedorismo focado na área logística do Andaraguá, mas voltado a uma logística, quando eu digo logística integrada, numa logística única, porque muitas graduações que nós fizemos na Baixada aqui, a gente sempre pensou só no porto. Sim. Quando na verdade eu sempre digo o seguinte, quando falam porto para mim, não é porto água, porto pra mim vem desde o caminhão que sai lá às quatro horas da manhã na rodovia e ele vem chegando e aí envolve o despachante aduaneiro, envolve o mecânico, envolve aquele cara que vai descarregar, uhum. o operador do portâner, o pátio, a polícia portuária, que muitas vezes é desvalorizada e tem feito um trabalho espetacular nos últimos anos. Então, assim a gente tem que pensar na logística como um todo e a graduação ela tem que ser hoje pensada em graduação logística da cadeia completa do processo. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. É pegar aquela pessoa que é operário da condição civil e ele poder enxergar que lá na frente ele pode ser um André Orsini, ele pode ser um Fernando, uhum. ele pode ser um Chalubi Por quê? Porque é ele que faz a sua transformação. Sim. É através do seu esforço que ele vai ter o reconhecimento. Não simplesmente falar, eu vou estudar, me graduei, peguei o meu diploma resolvi a minha vida. Não é isso. É mais do que isso. Aí. Ele precisa, a pessoa precisa ter esse esforço diário de fazer as coisas acontecerem. É, perfeito. A gente está já finalizando o programa, mas André, uh, até o que você respondeu é uma pergunta até do Ricardo. Surgiu um centro de informação dentro do próprio complexo para as pessoas em todos os modais. Você já esclareceu isso aí, Ricardo Mafra. É no nosso sobre. site, uhum. www.complexoandaraguá.com.br, tem todas as informações lá. Muito bem, Ricardo. Obrigado pela sua participação também. Uh, para a gente finalizar. E eu trabalho com as universidades locais, né, esses desafios, porque havia uma, também uma nova necessidade de uma mão de obra, para a gente ter mão de obra aqui local, que nem você falou, né, a gente tem vários e vários jovens aí se formando, aí, muitos infelizmente indo embora, né, e a gente está perdendo muitas vezes essa mão de obra, que é importantíssima também como está uh, sendo feito o trabalho, não só, com, obviamente, com as universidades, mas também com instituições, como o próprio Senai, por exemplo, como é, é, vai haver um trabalho integrado também, quais são os planos que vocês têm também nesse sentido? Fernando, durante todos esses anos, eu nunca deixei de falar com as universidades, porque uma das coisas que mais me dá prazer é falar com um jovem. Recentemente, fiz uma palestra para a Etec de Mongaguá, onde eu falei para aproximadamente lá 80 jovens, é, sobre é, o que é empreender, o que é ser empreendedor no Brasil. E eu sempre conversei com as universidades, com a Unisanto, Unisantos, Unip, é, de que o Andaraguá vai abrir possibilidades de cursos que a gente ainda não tem na região uhum. é, e mais, o Andaraguá vai abrir possibilidade para que a gente tenha campus dentro do, do, do próprio Andaraguá, porque a gente tem ali é, 5% da área do Andaraguá como área é, institucional e essa área institucional vai poder receber a universidade não só pública como também privada e vai abrir possibilidade dessas 26 instituições de ensino superior que nós temos na nossa região, nos nove municípios, estarem instalados dentro do Andaraguá. Não só essas unidades que são unidades de graduação, mas também universidades de curso técnico. É, porque elas precisam é, formar essa mão de obra técnica que é importante no processo da cadeia logística. Né? Então assim a gente tem é, essa preocupação muito grande, é um trabalho que eu vou retomar a partir do ano que vem, já conversei com o professor Medina, reitor da Unisantos, é uma pessoa com quem eu tenho um, um relacionamento, um, um carinho muito grande pela sua visão social que ele tem Sim. com relação à nossa região. Para que a gente possa, aí, a partir do ano que vem, e aí é uma coisa que eu sempre falei, Fernando, o Andaraguá, embora ele esteja localizado na cidade de Praia Grande, mas ele tem uma ligação direta, por exemplo, com aquele centro de pesquisa da, da, de Cubatão de meio ambiente que está localizado ali à beira da rodovia, que foi feito com um TAC pela Petrobras. Ele vai estar tá integrado, por exemplo, com o um Centro de Pesquisas é, de São Vicente. A gente tem possibilidade de fazer acordos com várias é, cidades da Baixada para que o Andaraguá se faça presente, principalmente na formação de mão de obra. Então, assim, é importante que, que a gente tenha sempre atentado, porque é a mão de obra que faz, na verdade, o diferencial no futuro de uma região. Eu sempre cito para finalizar, que eu sei que acabou o nosso tempo, a cidade de São José dos Campos. Quando passou por aquela crise nos anos 80, que o governo decidiu não investir mais na Embraer, e eu tive a possibilidade de, de por duas vezes, falar com o Zíri Silva, é, o que, que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham uma qualificação técnica muito boa foram trabalhar no fundo de casa. E hoje, 40 anos depois, essas pessoas são industriais, são donos de grandes empresas de tecnologia na cidade de São José dos Campos, inclusive prestadores de serviço para a Embraer. Então, é a qualificação, é a graduação e a especialização que faz o futuro de uma região. Perfeito. Humberto Chalub, estamos no final. Mais alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado? Eu só desejar boa sorte, aí. É, parabenizar mais uma vez o André pela tenacidade dele nesse né, projeto, batalhar e nunca desistir. essa, essa... A gente acompanhou por várias vezes, ele esteve aqui com a gente, né reclamando da amorosidade das coisas e né, questionando por que que as coisas acontecendo daquela forma. E é muito importante esse trabalho dele de ver que essa coisa foi para frente que a região vai ganhar um empreendimento que vai ser muito significativo e vai poder oferecer muitas oportunidades aqui. Não só no complexo que vai estar funcionando, mas em todo o entorno é, é, vai irradiar muita coisa positiva. Muito bem. André? Obrigado, Fernando. Obrigado, Chalú. Obrigado a todos que nos acompanharam. E o Chalú falou uma coisa importante. Assim, é, A gente agora abre possibilidade, Fernando, de outras pessoas também Sim. começarem, porque é, a gente tinha muito aquele estigma do não pode, não pode. né? Eu perguntei ao prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, o que teria mudado o Litoral Sul se tivéssemos implantado o Parque da Xuxa? Sim, sem dúvida. O que teríamos desenvolvido. E hoje virou, um, infelizmente, Entendeu? invasão naquela Então, área. assim, é, é, eu acho que agora a gente tem a possibilidade, como eu falei no começo, de voltar a sonhar. E, assim, com coisas reais. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Sabe quantas vezes eu vim aqui, que nem o Chávio que falou, né? É me queixar, <risos> lamentar, mas a gente não pode perder. Eu Exato. sempre digo o seguinte, quando a gente está dentro da lei, a gente tem que ir até o fim. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, mesmo que fosse para perder a ação, mas eu iria até o fim. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. Oficina seu do Complexo Andaraguá, um grande empreendimento, uma ótima notícia para a Baixada Santista, para o Estado de São Paulo e para o próprio país. Muito obrigado, André, pela sua participação e a gente agradece você, internauta, a vários internautas que participaram, o Ricardo, o Davi, o Aldo, a Ângela, enfim, a André a vários internautas que participaram também do Jornal Infoque Manhã de Notícias de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.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 Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias, apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais.